Niterói foi, desde o século XIX, cidade portuária e base de importante indústria naval, metalúrgica e têxtil. Os bairros do Barreto e Ponta da Areia são locais da memória operária da cidade e de suas transformações, tema de muitos dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos dos cursos de História Oral do Laboi. A série de entrevistas com antigos operários e ex-militantes sindicais trazem contribuições preciosas sobre a história social da cidade, seus espaços de trabalho e lazer, e também sobre as lutas dos trabalhadores, especialmente nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Foi jogando o time do Manufatura Clube, né? É, jogando o time do, do, do operário, foi para o meu, time profissional de Manufatura na época. Ah, tinha um profissional? Tinha o profissional tinha o pessoal da fábrica, jogava com o pessoal da fábrica. E tinha o clube da fábrica que disputava o campeonato inteiroense. o estádio... É, depois do estádio da Martins era o melhor estádio do Niterói, estádio da Saga de Dala. Era nosso, dos operários. Tinha uma placa de bronze quadrada, não sei, uns 60 por 60, tinha assim, a dizer, eu melhor lembro como esse hoje. Estádio a sala de dala, governo Miguel Ponto Filho. Governador Miguel Couto Filho, vice-governador Roberto Silveira, aí estava assim, doado aos funcionários da Companhia manufatora Funilhense de Tecidos, que nessa época era a Companhia manufatora Funilhense de Tecidos, depois passou a ser a Companhia Funilhense de Tecidos. O estado foi derrubado para nós, operários. A sala de dados o NHD, o sul de São Eduardo, deu para os operários a terra. E esse estádio nos foi tirado.